Música Ó, tô vendo bem na bomba, mano Leandro, fica fica parado, Leandro. não fica se mexendo, não fica se mexendo. Aê! Mano, cortou o cabelo! Joga, cara! okay. caralho! Joguei! Aê! Caralho! Yes! Caralho! Yes! Meu Deus, <risos> velho! Oh fuck! Fuck yes! Que bato aluno do cara! Deus, Deus, <risos> Vida pra cá. Vocês querem ver o bug? Mike tá lá. Eu sou capaz de pegar. <risos> Nossa! Sincronizado! <risos> <risos> <risos> <risos> Você <risos> viu aquilo? Vai, se mata, se mata e vem aqui, vem! Vai, vai, vai, se mata! Se mata! Vai! Vai! Vai! Vai! Yes! Yes! Porra! <risos> yes! Porra! Meu Deus, que delícia! <risos> Lógico! Paula, a Puta que pariu! Primeira tentativa, velho! É ele, olha, tô vendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ele não me viu, velho. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. vai. Um de cada vez, um de cada vez, vamos lá. Yeah, vamos lá, trêsinho! Eu, eu quero meu Deus, mano! <risos> Tá caindo, velho. Eu tô seguindo <risos> ele até agora, <risos> mano Caralho, eu vou matar ele, mano Posso terminar a partida aqui? Vai, vai Caralho, velho. <risos> o tempo Não quero perder <risos> essa aqui <risos> mano Eu não quero perder O tempo que eu segui oh. esse cara, mano <risos> oh, tá. oh, Dá um <risos> ligo Dá um ligue nele né? escorregando né? é, então... <risos> yeah, o oh? jogo. Ó! Wi-Fi. Caramba. <risos> mano, eu demorei um ano pra subir na escada e fiquei caindo, mano. <risos> mano, eu caí de escada, velho. Ia ser da hora nós três <risos> atrás dele, mano. Ia ser muito bom. tá aqui no último. Ah, não, que isso? não, Ah, não. não, véio. Véio, ah, não. Eu, eu tava arrumando um negócio, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Tá tá eu tava no menu novo e voltei girando. Nossa senhora. Eu não sei o que eu fiz. O quê? que? O que? <risos> <Meu>. <risos> o que? <risos> tá, <meu>. O que? Boa véio! Caralho! caralho, caralho cara, mano, ele, que ele pegou mundo. velho! Viu pariu <risos> <risos> <risos> oh, da hora do calô do prego velho, tu tipo... Eu nunca vi o que pera, tá ligado? Nossa! <risos> <risos> <risos> que porra! Mano, o oh. que eu quero? <risos> que burro que eu fui! Caralho! Ô Cauê, olha isso! <risos> é estúpido, mano Ó o corpo dele, eu quero ver, mano Nossa senhora Nossa, é Deus, Vai Caralho Caralho Caralho Caralho Caralho Acabou, acabou, vai ter que deixar a partida Vai, vai, vai, lá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, jogando, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tá vai, sacanagem, vai, vai, tá de sacanagem, velho! vai, vai, vai, Vai prego! Puta gold ele ta... Tá... Ah, ele deu um tiro em mim, prego! Ferro! Tá na da gente, prego! A gente vai morrer, prego! Meu Deus! Vou me prego! Para de diminuir sua velocidade! <risos> <risos> Como é que você faz isso, velho? <risos> ah, <risos> <Deus>. <risos> o Ai, cala. Meu Não! não! Filho, <risos> não! Pego! Estão fazendo Eu medo! Me Estão eu com medo! Eu fazendo com medo! Estão meu, prego, véi. Que delícia. sei que tem. Você vai bancar o Mario em cima de mim, mano? Você é louco? Você, você acha que ia ser é barriguelo, né? para frear na Como que eu não a arma? Aperta touchpad X1. não Nossa. Caraca! O que você é? Eu sou gamer. Ô, <risos> oh, caralzinho! Toca aí! Pai, <risos> Toca <meu> aí! Eu <risos> <risos> <risos> tô aqui! High Five, High Five! Vai lá, prego! Tu consegue, prego! Eu tô. Vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Oh, boa! Mata! Oi, oh, tão copo. difícil assim! É tão difícil! <risos> Mano, esse cara é muito noob! Olha <risos> isso! <risos> vai, vai, não ele, dá-lhe um tiro aí! Ele girou antes de ver o um cara, ó! <risos> Caralho, moleque! Já tô no canal! Corre, saiu daí, mano! <risos> <Custoso>. <risos> Deus Ô, Deus louco! Ô, louco! Caralho, Ai, velho! <risos> Porra, mano! <risos> Uou! Caralho, velho! <véio. risos> Você tá de sacanagem! Não! Não é possível! Não é possível! Eu completei três challenge, mano! 3 challenge! Com essa aqui, velho! Não, deixa eu ver, vai aparecer. Nossa, ah. mano do céu! <risos> mano, foi linda, foi linda. Eu sou foi muito linda. bom. Mano. Nossa senhora, puta que pariu, ah, vale, mano. Verdade. Que que linda. <risos> Nossa, foi. Calma aí. Ainda não, calma, calma aí. Nossa. <risos> calma aí, <mano. risos> Desculpa. Que bosta A <risos> <risos> <risos> <risos> Luís ficou perfeita, calma Todo mundo preparado? Não Que é Que o bagulho bosta do nome <risos> é Que bosta tá do nome Mas caralho, já consegui Vem comigo, cara Cavalo <risos> Deu um mergulhão aqui, velho Agora vai Um bot mas que porra! <risos> <risos> Ele escorregou ali Agora vai, holofotes Eu sei é porque, só um minutinho, só um minutinho Ah, o holoforte tá fazendo essa Holoforte Então vai, Hopper, holofraco Isso, vai Três, dois Um Que delay E já, bosta <risos> Meu Deus Dois <risos> Errou! Um... forte. Um, três... Dois... e.. Ai, caralho! Tudo isso aí, nada. Três... Dois... Um... Vai! Yeah! Yes! <laughs> Foi, é, você Parabéns, consegui. mano! Moleque. Parabéns! Obrigado, moço! Aí, Agora é, Eu mesmo, consegui! Mano. Eu consegui! Faz de novo! Eu, eu consegui, novo. consegui, moço! Yeah! Não, não, não, que, não, não. tem esse Que, que plateia. plateia! Que plateia! Ô, Zeus, Zeus! Aqui, ó, pra você! você Melhor é de três, cara. hein, Zeus! Ah, eu fiz errado boss calmo não, isso aí. Nossa, tchau. Ei, <risos> tchau, vai ver, feito. Vai ver. Vai, Rafa vai, Grietai. Tô comendo uma fruta aqui, ó. Uh -huh. eu, quero, quer? eu quero, eu quero, eu quero, eu ah, quero, quero, quero, quero, quero. eu, eu. eu, eu. Ele, aqui, ele, aqui. Ele, aqui, ele aqui, ele aqui, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, É, não é. Não, vem cá, não mata. Eu tô cara, preso, não, eu tô não. preso. Ah, velho. Terror aqui, eu tô aqui na escada. Do lado, atrás. É, elevador, é, aí. Deixa eu passar. Socorro. Ah, é, por isso Você tá travado? Deixa deixa eu. Deixa eu comer, deixa comer. Então, eu comer. Obrigado. Pega uma fruta aí, ó. Nossa. Nossa, desculpa, desculpa Olha <risos> a merda que você fez Mó carinha, eu fiz essa bandeja de fruto. Eu te mostrei um projeto aqui que eu tô desenvolvendo Vou mostrar aqui pra vocês, eu quero saber o que vocês acham, olha aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver Qual olha é o projeto? Ah. Esse aqui ó então, Projeto esse aqui. amigável esse tem, Ah, legal Pera aí, pera aí, fica Ah, seu fio da puta Filho ah, da. Que é isso! <risos> ele é do vermelho ali! Ele é do vermelho ali! Ele é do vermelho! Ele, ele, ele... Olha ali, olha ali, olha! Quem rouba é sempre esse. perde! Quem rouba, é, quem é rouba sempre perde! Dá um tiro na cara dele, por favor! Caralho, mano! Puta merda, mano! Ô, oh, bagulho foda! Bagulho. quê? Okay! <risos> Nossa senhora! O que que você fez, senhor? Você vai morrer antes do Natal. <risos> Tô travado aqui, ó. De... Ah, eu sei que é você. Não é, não é. Oxi, esse cara aqui tá perdendo. Não, tá, não tá perdendo sangue. Não. Gente, não, gente, tá gente. Vai na, vai na, na sua obra de arte, vai. Uau. Essa <risos> na sua obra de arte, lembra que você tava apresentando pra gente? Nossa senhora, plot twist, eu lembrei, eu lembrei. Ele Ai, caralho, ele tá bem! Ah, eu vi, eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém quem ah, quer é ali. Que quem que, que é ali? Eu... Opa! Olá, olá, olá! olá have a great time. Tô indo ver, tô indo ver Aqui tô na obra de arte. Não tá não. Agora tá. Eu passo ah, reto. Aqui, Passou que reto, é hein? Ah, mano, você chama a gente pros lugares, mas nunca mostra a cara, na realidade. <risos> eu já encostei né? em um de vocês, é... seus ah, retardados. Ele tá no esqueminha, ele tá no esqueminha, é... porque, tipo, Vem na escada, diz ele. Vem você acha que eu não te vejo, mas eu te vejo. Meu Deus, eu não sei quem é mais cego, velho. Ah, eu, por que que você faz isso, mano? Por que, que você se esconde tanto, mano? gente não vem conversar, vê o que acontece. Ih, já mano, sei. mano, vocês que são que muito c. É? Ai, horrível! Eu, eu vou morrer, eu tô com 30 Mano! Tá lá, óbvio! o <risos> oh, cavalo aqui. <risos> ah não, mano! Não não não não. não, não, não, não, não, não, não! Não, não, não, não, não! Mano, como é que ele fala que tá óbvio? Tinha um cara sentado na minha frente ali. <risos> Onde você tá, tá indo? Cara, indo, dessa óbvio, escada, cara, indo cara. É Desce a escada, caralho! Onde você tá indo? Desce a escada! Meu Deus, velho! Eu sei quem é, eu sei quem é! É esse aí, ó! Não, esse aqui, ó! Nossa senhora! Não é ele! Aí, atira com sabedoria. É o último tiro, velho. É meu. Nossa, atira com sabedoria, Terhammer. Atira com sabedoria. Ah, não, não, ô amigo, então eu tenho que estar. Não, vou fazer o seguinte: eu vou ficar aqui nessa sala. Aqui ele. <risos> Ganhei! Isso? isso que aconteceu comigo antes, mano. <risos> Nossa, eu achei que eu tinha passado por uma metamorfose. Ô, oh, ô, velho. ô, oh, oh, volta o clipe, olha em cima da televisão ali, eu vou estar tá ali, tá bom? Eu tava em cima ai, da televisão. Ai, ai, ai. <risos> sempre se escondendo. Não consegue ficar no áudio dos negócios. É. O cara, ele agachou do seu lado e ficou olhando pra frente. Eu juro. Nossa, se você fazer um, oh, um líder, eu te mato. Nossa. Nossa, não, mano, não, nossa, não, nossa, não, nossa, nossa. Não, nossa. não, velho do céu, mano. Palmas. Oi, é você tem. Ô, Fred, oh, no não. próximo vídeo que você lançar não vai ser de Ninja Defuse, vai ser de falso. Falso, o que, que é falso? É de falha, sei lá como se fala é Feios, é. burro, falso. falsos. Feios. foda vídeo? <-se. risos> <risos> Das rondas cuten, Nathan, das deutschen, uns bitten. Dank. Dank. Sonnenstreben, Nathan. Raum, Nathan, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eu te amo. vamos. das vamos, vamos, oh, esse spot é bom, velho. Essa é grama, ponto né? png é holograma. É. Que porcaria, velho. Ah, não, mano. Explosivado gol. Não, mano, outro por que você matou man. ele, véi? Por, por quê? Por ah. quê? Mano, esse é lugar que eu tô, ninguém vê. Nossa, cara. <risos> cara... <risos> <Vai>. <risos> Entra aqui, vocês, véi. Dá join, sim. Opa. Oh, oh. Vamos uh. lá, Vamos Vamo dar join. Ok. Já join. Já okay. uh. join? Já oh, oh, join? Já join? Já join? Já join? Já join? Seis problema. Yes, feel unfazed. Like, Se eu more we go girl. hard Trust we go hard Yes we go hard You say we go hard You say we go hard You believe it's up a the you you know, one set up. I still take a over that kettle I make a picture yes, I'm <laughs> you. You, No Shit. The character of the War World War 2 o <risos> <risos> <risos> que eu Pode O que O O O Boa, comecei bem também. Ai, caralho. Nossa. Caralho. Já tô com 73. <risos> do carro. Ah, vou deixar um capacete a mais. Vou botar. Vamos <risos> encontrar na cara. Nossa. Que... Demônio. Falando. Que horror. <risos> que horror. Deu uma capacete. Uma hora e quinze pra subir às vezes, cara. Nossa, burro bom gol. mexendo na cabecinha. Nossa, que bom Olha o cara pegando a madeira aqui. Freguinho, eu já cheguei aqui. Vamos ver o que ele fala mais rápido. Vai, tenta. Bora ah, não. <risos> não, nossa, nossa, tá quebrando. Calma, eu te odeio, mano. eu te odeio <risos> muito. Calma, só tem calma. Aqui ó, nossa, que isso? What the fuck, caralho? Nossa, que so... Vai, vai. Nossa. Nossa. Meu Deus! Olha Meu Deus. isso! Caralho. Caralho. Caralho. caralho! caralho! caralho, que com vida? Caralho, ele tá com vida, mano. Caralho, ele tá com vida, mano. smoke out, yeah. do the What happened if I shoot this? <laughs> <That's not> <laughs> <laughs> Só perninha mano, só perninha do Nossa Nossa senhora Cacete Cara, que Jutsu mano Jutsu Olha o Eita, tirou nossa, foi um temido. <risos> Agora uma briga séria, hein, mano? De canais de YouTube. Azul é versus a... Verde. Vai. Mano, seu canal não sendo verde, mas. Então vai, Um dois 3, 3. Valendo. Nossa. <risos> ah não, não, você não fez isso. <risos> não. <risos> Você não fez isso, Você fez. Você fez. Nossa, eu quero muito dar um tiro na sua camisa agora. Solta uma, pega a outra. Solta outra, pega a... É, entendi sim. Tô caindo mais. <risos> solta a sua direita, solta a sua direita. R1. Soltei. Okay. Agora pega de novo, pega de novo. Peguei. Agora solta a esquerda. Você tem? trouxa. <risos> <risos> Gato. <Gacha risos> Vai se fuder, cara. Mushu, <risos> <xu, xu. risos> B. É B, é B, é B. A B. Ah, tem okay, muito! Okay, tem okay. muito, tem muito, tem muito! Vai tomando Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Ainda não, ainda não, não, é se fudeu, eu vou comer sua mãe morta <risos> muito psicopata nessa faculdade Um é outro, um, um tem dupla personalidade O outro é necrófono <risos> <risos> Meu Deus, eu acho que eu vou entregar direito <risos> <vídeo> à <pra risos> polícia e <risos> Não pra... pra YouTube Deixa eu colocar aqui o nome do... aqui Paulos Comprometedores <risos> Nossa Que <risos> Eu vou entregar com a polícia sem terminar de acabar essa gravação Sua Boca! Primeiro! Temos aqui necropos, temos pessoas com distúrbios psicológicos, dupla personalidade Evidência suficiente pra colocar muita gente na cadeia Finalmente esse Brasil vai ter justiça com as próprias mãos Não, com as próprias mãos Eu só quero dizer que isso tudo foi, foi uma fácil Foi armado, foi armado Foi tudo armado, né? foi tudo armado. Ele armado, pagou sangue. pra eu ter essa reação <risos> que pena, não tô gravando isso, que pena, viu? Vai se fuder. Que militaria depois. Que skipper, que bosta. Ah, cara, que bosta, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu vai <risos> que Caramba. Caramba. Caramba. <risos> Caramba. <risos> Fica falando, você me estressa, já... Não, Aborto! <risos> Aí, vai... Vai! Ai! Ai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Ah não! Não, mano! Hoje eu te ajudo! Caralho, mano! Os três e. Vai pro inferno! Nossa, isso ficou bom! Esse ficou. Eu vou matar esse noob. Fudeu! Fudeu! Fudeu! Porra, mano! Como que eu morri ah, com esse cara, velho? Tinha uma barreira de concreto se aproximando de mim. Você pulou? Lonar. Tá, volta, vai. Me viram. Ah, tá, achei. Tá do meu lado. Que? Seu filho da puta? Porque errei? vai só <risos> eu fico vivo? com essa Caralho <risos> Mano, probleminha eu tenho às vezes, tá ligado? De vez em quando eu não tô normal, de vez em quando surge uma série de demência. E... <risos> Aí tá quase, tá quase saindo, vai! <risos> Boa, agora o cara tá com 12 de vida. 55. Aê! <risos> yes. Tossa seu colete. Recompensa. <risos> Compensa mas eu dirijo Tem que, tem que de if you know, I'm in the Tokyo me engana hein? I'm in Tokyo Hey, hey, hey. <laughs> todo, todo, todo, <laughs> Que que foi isso, velho? Every time we live for one every year, time <laughs> Horse time, <laughs> bicho, porra! make man! Make e olha a arma que matou. É. Ah, pera não, aí você tá me tirando, parceiro. Aí você tá me tirando, parceiro. Ah, não, aí você não. Ai, não, tá brincando pera, olha que ok da hora, olha ok que da hora, mais da hora ainda. <risos> Slow motion agora. Oh. Pega nenhum um tiro no cara, É o cara da MSMC. É, então. Olha ok que da hora, ó. Cadê? Eu, cadê, eu, cadê? Eu tô com a arma aqui, ó. Olha que da hora. Ah, não, eu vou te matar, prego. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. Que montagem. O prego morreu. Vou... Ah, velho, não, não. Ele vai morrer. Ah! Eu tô. Aê! Ah. o cara tá feliz mano. Cara, dominou, tá Oh yeah, baby! <risos> Eu sou foda, moleque! Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> Tem, tem, tem, tem, tem. Ah, pera, pera, pera, pera. Ele tá aqui, ele tá aqui, um então, calma. Vou jogar a granada, não sei se você vai. 3, 2,... Porra, fica parado. 3, 2, 1, vai. Yeah! Meu Deus Ai, velho. Yeah! Ah, trouxe! <risos> <risos> Foi muito bom! <risos> Nem tentando fazer ele quicar no telhado, né? tá bom? Oh, meu Deus! Eu não tenho Eu ideia do que aconteceu. Ele não viu? Ah, viu? claro viu. Ele viu, não é possível! Have great time <risos> Que que ele fez? Desarmar essa porra do Ele quitou do jogo Ele quitou? <risos> Eu não vi Ele quitou <risos> meu deus Ah isso não velho tá. Ele tava no sofrimento, ele tacou duas é, bombas ele sumiu, nele Ele, ele sumiu, né? ele é sumiu, mano Será que ele não morreu pra bomba, não velho Mano, foi muito história Que Tá aqui, tá aqui Cozinha ah, eu errei as duas conclusões ter, ter ter, de, ter. Ele me atuque, me Tá ir, pode ir, acertei Inimeu a toa que me tirou da puta! Que retardado, Que mano Caralho, velho Meu Deus, velho Cara, volta no tempo e se mata Ele voltou no tempo e se matou? <risos> <risos> Aham Caraca, que tá muda, ligado velho, o ride ali na cozinha? Ele voltou lá e <risos> tá no ride e caiu que idiota, velho Eu não vi porque tava morrendo 7, Oh, Ai, mother... ah, ele, ele te deu 3, olha isso Meu Deus ó Vai fazer o um barulho pra você cair, né? Ah, tá muito tronja! Não, não consegui! Meu Deus! Não, te não, é não é possível! Não, não é possível! Calma, não não é possível! Caralho, velho! O que eu falo só tem, mano! O cara que eu falo só mano! Não deu nem tempo pra deitar, mano! Caralho, que ninja, mano! Yes! Ah! Graças a Deus! Gravou? Boa! Nossa, ótima reação, adorei! Tá bom Tá mesmo? Olha lá! Ah. É... Ah! Ah! Ah! Opa, ó Tá vendo? Vai me ver Ah, ele vai me ver Me viu Quê? Você faz o ramp Não Não é possível, primeira tentativa Não Consegui <risos> Yes Sou o bolochocho <risos> Apontando É agora! agora! agora! Vai! Vai! Vai! Vai. Yes. Meu Deus! Caralho, velho <risos> com, com uma bazuca, mãe! Mano, olha a minha câmera! O cara tava ali! Eu comecei a tomar tiro minha mira Gente, amiga... gente, gente! Eu vou dar ninja! Vocês <risos> vão dar uma reação <risos> legal, é. por favor! Dá uma Ué. reação legal. Nossa. Aí, Deninja. Vai, aê! Vai! Uou. Aê! Nossa. Nossa senhora! Não acredito! Puta, mano! Nossa, caralho, mano! Não acredito! Caralho, viado! Mano, não é possível que você conseguiu, mano! Caralho, mano! Joga demais! Como você conseguiu fazer isso? Puta que pariu, mano! Caralho, você é o rei! Você é o rei! Você errei. Meu Deus do céu, mano! Eu tô sem.